Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje nós temos essa matéria. Justiça manda band e record diminuírem tempo de igrejas na programação. Nesse vídeo nós vamos ter o comentário de Marcos Silva, Gleice Nunes. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Justiça manda band e record diminuírem tempo de igrejas na programação. Olha só.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 Todas essas igrejas evangélicas, elas fazem parte do corpo dessa elite. Elas fazem parte do sistema. Elas não são de maneira alguma um membro desmembrado desse corpo, não. Elas são partes integrantes importantes do corpo de toda essa elite. Sendo assim, elas são peças fundamentais